Beleza, estou voltando aqui com mais um vídeo. E aí, galera, trazendo para vocês mais um daily vlog. Bom, rapaziada, hoje eu tô esperando. Hoje eu acordei cedo, vocês viram aí no horário, não é sempre que eu acordo cedo, mas hoje eu acordei cedo aí para poder é, esperar o bug, rapaziada. O bug ele foi é, para revisão, então é, tipo, ele ficou uma semana lá na revisão. Obviamente não demorou tudo isso para fazer a revisão, mas é, é que a gente demorou para ir para cá, então. Ele tá vindo hoje, o cara tá trazendo. Então agora são 8h34, ele vai chegar uma 9 horas. 9 e pouco aí. E é isso aí, rapaziada. Vou esperar aqui, mano. E rapaziada, é. Tem um problema. É, eu perdi o carregador da minha Canon, tá ligado? Eu não sei onde que eu coloquei ela. Não sei onde que eu enfiei o carregador, tá ligado? E eu precisava muito da Canon pra poder gravar os vídeos de. De crash olhar e de broad starts, tá ligado? Porque a GoPro é muito complicada pra gravar, mano E o áudio também não capita, Certo Então aqui tá minha queira, eu trago ela toda vez que... Eu trouxe ela pra ver se eu tinha um carregador aqui, mas não tá aqui não É isso aí, rapaziada, eu vou esperar que o bug chegar Quando ele chegar eu pego a GoPro já E já filmo tudo pra vocês É isso aí, rapaziada, tamo junto É... vou tentar fazer uns takes depois Ficou o bug, realmente Mas não vou sair muito, não. Porque tá frio. Não, deixa eu ver se tá frio. Calma aí. Eita, caralho. Bate. É, tá tão frio, não. Pensei que tava mais frio. É, tá friozinho mesmo. Agora bota o ventinho, rapaziada. Tá frio. Mas é isso aí, rapaziada. Eu vou esperar o bug aqui. E já volto com o. Rapaziada, esse jogo aqui é o Planta versus homens É bem da hora também. E também tem o Black Ops 4 aqui, ó. Pra gravar também, se vocês quiserem aí Comenta aí embaixo Aí galera, chegou o bug, ó é. ó Vai descer agora, né? Bom dia, Valeu, bom mano. Dia, galera Pode vir Aí rapaziada, acabou de chegar aí ó, o bug, ó O, o cara lá vindo, vai de aí aí, ó Pra trazer o bug Bom dia, bom dia, galera Muito louco, mano Agora nós vamos dar um rolê Fui Música Pra dentro vou colocar as compras ali que chegou do mercado tirar a chave né mano senão o carro alguém vai levar embora não, é, tirar a chave aqui vou colocar as compras para dentro ali que chegou umas compras bem na hora que eu tava tirando o bug então não consegui tirar as compras e aí já para dar não deu para mim fazer muito take como eu fico no lado motorista para mim gravar e, e filmar o meu, é e dirigir ao mesmo tempo é meio complicado então eu vou... Vou esperar meu pai aí Aí a hora que ele chegar eu passo mais take com vocês aí Porque daí ele vai dirigindo e eu vou fazendo take Mas da hora Também tá muito frio, velho, pra ficar andando Então eu vou esperar dar uma esquentada Se pá, dá sol aí Talvez se der sol aí, melhor o tempo Aí fica melhor pra andar É isso aí rapaziada, já volto com vocês Fui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 Paramos aqui um pouco do céu aqui, mano Nós viemos de lá de Canto Grande É um pouco longe É umas meia hora, mais ou menos E, mano, agora estamos aqui, mano Olha essa raiva aqui, rapaziada Muito louco, mano E, rapaziada, a gente veio com o bug aqui, mano De lá até aqui Rapaziada, rapaziada, tá muito frio, mano Tô congelando E o pior de tudo, tá chovendo ainda Eu dei uma filmada ali pra vocês verem perto do vídeo ali Que realmente tá um... Tá garoando não tá chovendo, na verdade e é isso aí, rapaziada Eu fiz algumas imagens, mas como eu falei Com a GoPro, acabei é diferente, tá ligado? É, um bo... é bom porque não treme nada, tá ligado? Então, por isso que é bom também a GoPro E é isso aí, rapaziada eu vou abastecer aqui e depois eu volto com o Pô, Bom, galera, já que acordei, mano Não gravei nada ontem, rapaziada Porque literalmente choveu a, a, o dia todo a noite inteira no caso e rapaziada, agora eu tô andando aqui uma volta com o bug, rapaziada eu não consegui filmar muita coisa mano. pensei que eu ia conseguir filmar muita coisa mas eu é, precisava de um, eu tenho esse suporte mas eu não, não conseguia a pista dupla face, tá ligado pra deixar aqui em cima no, no bug poder filmar filmar tudo pra vocês e é isso aí rapaziada, tô dando um rolê aqui na pista skate, aqui ó Dando uma volta aqui, porque eu já tô indo pra Balneário, hoje é sábado, eu já tô indo pra Balneário, porque não, não vai ter muita coisa pra fazer aqui, então, porque vai chover, né, o dia todo, vai chover mais ainda. E, rapaziada, quando tiver mais sol, tipo, literalmente, quando tiver sol, eu vou estar tá filmando mais pra vocês. E eu vou estar tá indo pra Balneário, eu vou voltar pra Balneário hoje sábado, porque a gente vem quinta, então, vai ficar um pouco enjoativo, tá ligado, ainda mais... Que... Não, não, não é ativo, assim. Ainda mais que hoje choveu... Ontem choveu bastante E hoje vai chover bastante também Pela previsão do tempo E aí, rapaziada Obviamente que eu vou estar tá filmando mais aí com bug, né? Então, tentar fazer mais imagens agora Mas eu, eu precisava de um suporte, mano Que ficava em cima, tá ligado? E, e eu acabei esquecendo esse suporte lá em Balneário Mas na próxima vez eu trago ele porque eu acabei indo muito na correria que meu pai tinha que vir rápido, tá ligado? Então não deu tempo de eu pegar todas as coisas. Eu esqueci o pai, de noção, eu esqueci o ponto de ouvido, esqueci o outro controle ainda, quebrou o controle PS4, eu vou estar tá fazendo um vídeo aí específico para vocês. E mano, deu muito, muito, muita coisa, tipo, não um azar, né? Mas esqueci muita coisa, tá ligado? Então, por isso que eu, um dos motivos também de eu estar tá voltando para balnear também. E é isso aí rapaziada. Tamo junto, eu vou fazer mais imagem aqui da pista pra vocês e já volto. Fui. Rapaziada, já fiz uns um take ali, mano. Mano, ficou da hora, tá ligado? Mesmo eu fazendo com a GoPro ali, ficou da hora. Steak. Eu tentei fazer o máximo de take ali possível. A maioria deu errado, porque... Como é que é com a GoPro, rapaziada? Tipo... Ah, não tem a estabilização certa da Canon, mano. A Canon, tipo... As imagens delas são, menor, são melhores As imagens são melhores para fazer take, tá ligado? Então, para andar assim, a, a GoPro é perfeita, tá ligado? Então, para ficar andando e vlogando, a GoPro é perfeita Mas do mesmo jeito, a, a GoPro Ela não tem aquela... Tem a opção de deixar mais ampla, tipo Mais aberta a lente, mas Mas aqui não dá, tá ligado? Não tem, não tem como explicar assim, tá ligado? A diferença, para vocês verem na tela pra vocês aí tá 1080 né então o padrão de, do youtube é 4k mas eu não vou deixar em 4k porque é muito complicado e também demora muito para renderizar então deixar 1080 mesmo o padrão que todo mundo usa e mas para quem tá fazendo o vídeo rapaziada é bem diferente do que para quem tá assistindo então vocês não vão perceber muito mas eu percebo bastante tipo a facilidade de Manusear a não é mais fácil A facilidade de manusear A GoPro é um pouco mais difícil Então, a GoPro é É boa pra tudo, tá ligado? É skate, esporte Tudo que é esporte é Relacionado a esporte Ela é boa, tá ligado? Aqui não é mais já um negócio mais profissional Eu vou fazer um vídeo explicando mais Sobre esse negócio aí De que e GoPro aí Tá dando uma amiga louca e comenta aí nos comentários. Qual que você prefere. Que é no, ou GoPro. Comenta aí pra mim. Pô, rapaziada. Parei aqui no, no pier. Aqui, mano. Não tem muita coisa que eu fazer. Eu quero fazer um time-lapse só. Eu vou tentar fazer um time-lapse, né? Porque nessa chuva aqui vai ser impossível de fazer. Mas... Com esse tempo, na verdade. Mas aí, rapaziada. Mano, tinha um barco pirata aqui, velho. Pensei que ia ter um barco pirata. Mano, rapaziada. Eu fiz um vídeo lá no bairro flutuante ó. Lá em... Lá em mas na frente lá, mano Tipo, o vídeo deu muito certo, tipo bateu Bateu não sei quantos likes, mas deu bastante like E se você não viu, tá aqui no link Dá uma olhada lá, rapaziada, que o vídeo ficou bem mano. Bem hora mesmo, tipo, eu fiz com meu amigo, eu tava com meu amigo Com meu pai, tipo, foi num dia aleatório, tá ligado? Ah, eu falei, ah, vou... Aí, tipo, meu pai queria ir lá, tá ligado? Aí, tipo, ah, eu vou levar a câmera e vou... E vou dar uma filmada, tá ligado? Nem ia fazer vlog, nem nada mas daí eu filmei, ficou bem legal, tava bem bonito o dia também. E rapaziada, pensa no pôr-do-sol do caramba, mano. Pensa naquele pôr-do-sol. Tá Tu fala, nossa, que pôr-do-sol do caramba. É muito louco, mano. Mas é isso aí, rapaziada. Vou tentar fazer um time-lapse aqui. Segue o é steak, ou se tiver time -lapse, Já volto com vocês. Fui. Lá. Rapaziada, já cheguei em e apagado, na verdade eu cheguei duas horas da tarde aí, não consegui gravar porque eu tive que ajudar minha mãe a fazer umas coisas em casa, então não deu para gravar, e, e quando eu terminei de ajudar ela, tipo, que mãe, eu tava, já tava com sono, porque eu fiquei até três horas da manhã jogando no tabuleiro aí com meu pai, com meu amigo, então a gente ficou bem cansado, eu fiquei muito cansado depois, que é um jogo que você tem que pensar muito, tá ligado? Então é. dá bastante canseiro assim. Então, jogo de estratégia, eu vou estar tá mostrando aí para quem quiser saber aqui, ó. Tá atuando. E, e. é isso aí, rapaziada. O nome do jogo se chama War War aí, jogo de guerra, jogo de dominação, de dominar país, essas coisas bem devoram. Eu não vou fazer vídeo disso porque é um, é um jogo muito demorado a gente demorou 6 horas aí para acabar. Começou um. Mas 10, 9, 9 e pouco ali, quase de 15 para 10 ali nós começamos e terminamos 3 horas da manhã. Ia mais, até mais. Se a gente ficasse aí ia até mais, mas a gente estava morto já, então tava muito cansado já pra fazer, terminar o jogo. Porque ia longe, rapaziada. Literalmente ia muito longe esse jogo. E é isso aí rapaziada. Esse foi meu dia aí, no meu final de semana aí. É, metade do final de semana e espero que tenham curtido aí, deixa o like aí, se inscreve no canal e fui!